E aí, tudo bem? Continuando aqui nossa série né, em Ribeirão Preto, no terraço aqui do Ribeirão Shopping, tá certo? A vista bem legal aqui da Presidente Vargas, tá? Quando a gente fala de muita visita e pouca venda, o que, que acontece? Essa foi mais uma dúvida que surgiu no nosso box do Instagram de a que ponto que isso era bom ou ruim ou até que ponto que isso podia influenciar. Eu vou dar a minha opinião nos próximos minutos, mas eu quero ouvir a sua opinião. Você sentiu, você sente que ter muita visita e pouca venda é bom ou ruim? Em que momento ou em que canal que você tem sentido que isso é bom ou ruim? Então, vamos lá! Bom, se você é das antigas, você vai lembrar da época que a gente comprava visitas fakes para poder colocar nos anúncios do Mercado Livre e os anúncios estouravam, né? Naquela época só existia até mesmo o Mercado Livre e os anúncios eles eram um rojão, então você tinha um ganho de posicionamento absurdo. Por quê? Porque o Mercado Livre não fazia correlação entre quantidade de vendas e quantidade de visitas, né? Eu acredito que os marketplaces estão no nível acima hoje é, desse ponto. Existem testes acontecendo em outros marketplaces em paralelo que às vezes mostram que isso ainda pode estar tá sendo influenciador mas, há bastante tempo, o Mercado Livre tem levado, eu vou falar do Meli, que acaba sendo um dos maiores, mas os marketplaces em si têm levado em consideração a conversão. Então, para quantas visitas que eu trago, quantas vendas que eu faço, tá? E isso tem sido extremamente importante. Um evento que eu fui sobre publicidade e marketplace, e aí, o, o na, na verdade, quem estava lá, acho que era Ramon, se eu não me engano, o nome dele, e ele citou que, sim, o robô que faz a publicidade no canal, ele estava levando em consideração os anúncios com maior conversão, tá? Então qual que é a conversão média hoje do mercado de e-commerce? É algo em torno de 1%, então para cada 100 visitas você vai receber uma venda, tá? Nos marketplaces, incrivelmente, às vezes você consegue ter uma conversão muito maior, existem e-commerce com conversão maior, mas isso não é uma regra, tá? O que são fatores que levam... Efetivamente a conversão. A gente trabalha muito isso dentro do nosso processo de mentoria, principalmente começando pela curva A e a melhoria da curva A, que é melhorar a foto, melhorar às vezes até mesmo uma ficha técnica, melhorar uma descrição se precisa ser melhorado, analisar as avaliações que foram recebidas, se for o caso, acrescentar provas sociais ou mais ângulos do produto dentro, da, dentro das fotos e as imagens, trazer um benefício desse produto e principalmente olhar o frete, analisar esse frete, para ver se esse frete não está sendo impactado para as principais regiões que compram da gente. Porque o frete um dos maiores decisores de compra, tá certo? Então aqui foi só um adendo sobre conversão. Mas eu não acredito hoje que, tá? Eu não acredito hoje que ter muita visita e pouca venda seja algo positivo. Se a gente olhar com uma cabeça, né? Se a gente olhar aí com uma, com uma mentalidade, se o dinheiro fosse seu, se para cada pessoa que você leva... Para um, um anúncio, você tivesse um custo, você ia preferir levar cada vez mais pessoas para anúncios que com menos dinheiro você fizesse mais venda ou você ia preferir levar pessoas para anúncios onde você gasta muito e vende pouco? Certo? A gente ainda não chegou nessa fase, a gente ainda não chegou nesse ponto, mas eu acredito que no futuro. Até mesmo a quantidade de cancelamento né, do, do, do churning aí, do cancelamento de vendas, ou troca, ou devoluções, vai impactar também os nossos anúncios. Porque, mais uma vez, não adianta nada, a gente vende, vende, vende, vende, vende, vende, vende, e tem devolução, devolução, devolução, devolução. Então isso vão ser processos que vão acabar acontecendo de evolução dentro do nosso negócio. Então quando você for levar visitas para o seu anúncio, tá faça campanha de Facebook Ads com Lookalike, utilize os próprios Ads dos Marketplaces, eles já começam a entender para quem entregar essas, é, efetivamente esses produtos, faça com inteligência, tá certo? Se você entregar uma lista de 5 mil anúncios para serem impulsionados, lembra da taxa de conversão, se você tiver uma visita em cada anúncio, às vezes você não vai fazer venda. E o canal está errado? Não, provavelmente você selecionou errado, então fazer publicidade também faz parte do estudo que eu já falei no vídeo de mudança, que foi o primeiro vídeo, onde eu já disse no encontro do alta performance de final de ano foi confirmado pelos marketplaces que eles concordam com isso e automaticamente é, você vai ter que entender sobre publicidade, sobre usar a cabeça e indo um pouquinho de encontro com o vídeo de quarta-feira, onde eu falei que não existe é, espaço para quem quer fazer mal feito, isso cada dia que passa é uma realidade maior ainda, negócios ainda crescem muito e vários negócios estão caindo demais, por quê? Por falta de fazer bem feito na sua grande maioria, tá certo? Vários fatores podem influenciar, mas muitos deles, a culpa acaba sendo nossa de ficar acomodado com uma determinada situação. Então, vamos para cima, um grande abraço.